Olha o, Olha o dedinho no céu! Olha o dedinho no céu! Olha o dedinho no céu! Olha o dedinho no céu! O dedinho vai parar na sua barriga! O dedinho vai parar na sua barriga! Na barriga! Olha o dedinho no céu! Olha o dedinho no céu! Olha o dedinho no céu! O dedinho, no céu o dedinho vai parar! Olha o, olha o dedinho no céu, olha o dedinho no céu, olha o dedinho no céu. O dedinho vai parar no seu nariz, o dedinho vai parar no seu nariz, no seu nariz. Olha o dedinho, céu. Olha o dedinho no céu, olha o dedinho no céu, olha o dedinho no céu. O dedinho vai encontrar outro dedinho, o dedinho vai encontrar outro. Dedinho. Olha o dedinho do céu, olha o dedinho do céu, olha o dedinho do céu. O dedinho vai encontrar a mão do amigo, o dedinho vai encontrar a mão do amigo, a mão do amigo. E roda, roda os que e roda, roda os que no Entrar na roda, fica. Que o dedinho vai samba E roda-roda os que do lelê. E roda-roda os que do lalá Entra na roda figurinha Que o dedinho vai samba woo <laughs> hoo